Material origem e material extermínio. Frippi sempre me falava sobre tais fragmentos. Eu acho incrível como a junção de dois meros corpos cosmóticos conseguiu gerar tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto. É por causa deles que eu tô aqui? Talvez sim, talvez não. Do jeito que você é, Concorde. Pode ser até mesmo de outro universo. E o que é um universo? Você vai entender. Pequeno, estupendo, Concorde. Pra mim era apenas um humano comum. Que tava andar por um mundo vasto vivendo com pais pecadores. Desde o começo, eu olhei seu coração, e sempre soube que você era o oposto. Pois diferente da infelicidade, discriminação, fome e solidão, o seu rosto refletia uma alma tranquila, calma e alegre. O que pra você é ser humano?